Nessa aula eu irei apresentar a você uma variação de exercício para trabalhar os braços e também vai trabalhar o seu ombro. Eu sou o professor Emílio Júnior e aqui a técnica é passo a passo para você aprender de uma vez por todas a fazer o exercício com total segurança, mas tem que ter a liberação do seu médico. A primeira coisa, pés paralelos, eu vou trabalhar a largura dos ombros, então você também pode trabalhar a largura dos seus ombros. Vai fazer este posicionamento, ambos os cotovelos alinhados, tá? Mais ou menos a altura do seu ombro. Então, o cotovelo está alinhado mais ou menos à altura do ombro. Não acima, nem muito baixo, mas o mais próximo da linha do seu ombro. Vai ficar nessa posição, vai fazer a extensão, abrir o braço direito, jogar lá atrás, você vai sentir toda essa região aqui sendo trabalhada, além da parte posterior do seu ombro. Você vai fazer esse movimento. Um, dois, 3, 4, mudou o lado, 1, 2, 3, 4, sempre tentando manter, é normal, vai descer, vai descer, tenta sempre manter a linha do ombro, faz a abertura, volta a linha do ombro, faz a abertura e volta. Essa técnica aqui, você vai trabalhar esse tipo de treinamento para trabalhar teus braços, antebraços, braços, ombros e também vai pegar as costas. Se você quiser enfatizar um pouco mais de dificuldade nesse treinamento, para quem está começando, não há necessidade. Mas se você já é intermediário e quiser fazer o treinamento, posicionou com o alter abriu, esticou o braço, volta à posição inicial abriu esticou o braço volta à posição inicial o lado oposto abriu esticou o braço volta à posição inicial abriu esticou o braço e volta à posição inicial. Tanto com o alter como com o peso do seu próprio braço, você vai ter benefícios. Basta seguir uma sequência de treinamento, aí eu indico o seguinte, tem a liberação do médico, ok? Pega um reloginho, um relógio, um cronômetro e você coloca. E aí você vai fazer, exemplo, um, para, um, para, dois, para, dois, para você vai ver quantos segundos você vai conseguir fazer esse tipo de treinamento começou a sentir a musculatura dá uma parada relaxa uns dois minutinhos retoma com total segurança esse treinamento muito boa essa dica de hoje essa aula passo a passo irei trazer muitas outras aqui no canal que é para você poder aprender a fazer as atividades físicas não ficar simplesmente imitando o que as pessoas fazem mas sim entender o que você está fazendo e para que serve. Muito obrigado, fiquem com Deus, até nosso próximo encontro.